Alô galera, eu estou aqui no Império. Galera, aqui ó, meu amigo Thiago, meu amigo Wesley, tá? Estamos aqui, convidado do Imperiano do Samba. A gente vai fazer um pagodinho diferente, tá galera? Espero que vocês gostem, tá? O nome da música é Vida é Samba, tá? Emoção no... A memória de lá, no pandeiro e no carvaco Eu fico em dançar, vou minha vida Nesse samba, até de manhã No pandeiro e no carvaco. you <laughs> Valeu galera, valeu participação A do Tricheliano do Samba! Uh! do Samba!